Tudo bem? Então, hoje nós vamos aprender sobre o quê? Vamos praticar frases básicas do dia a dia em Libras. Que legal, né? Mas você que nos segue aqui no YouTube, curta o nosso vídeo. Então... Essa é a oportunidade para você aprender um pouquinho e praticar frases básicas do dia a dia. Vamos sinalizar frases, eu vou sinalizar 10 frases, ok? Vamos lá, vamos começar? Primeira. Tudo bem? Você viu tudo bem? Segunda frase. Bom dia, bom dia, mas tem variação, pode ser bom dia, ou bom dia, ou bom dia, tem variação, mas normal tem variação, ok? Terceira, prazer em conhecer, prazer em conhecer. Quarta, bem-vindo, bem-vindo. Quinta, posso ajudar? Posso ajudar? Sexto. O que você vai fazer hoje? O que você vai fazer hoje? Sétimo Quer um cafezinho? Quer um cafezinho? Oitavo Vamos na lanchonete? Vamos comer na lanchonete? Nono O que você gosta de fazer? O que você gosta de fazer? Última décima frase você gosta de ler livros você gosta de ler? Livros, veja como é que foi é a configuração. Então aprendemos um pouquinho praticando frases básicas de Libras. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Você pode opinar aqui que já conhece, já praticou, se você achou fácil, então quero ver a sua opinião no chat. Tchau. É isso. Qual erro? Ah, sem problema.